Shalom, boa noite, a paz do Senhor para todos Trago um devocional, encontra-se no livro de Segundas de Crônicas, capítulo 7, no versículo 13 ao versículo 15 Onde a palavra do Senhor diz assim Se eu fechar os céus para que não chova Ou mandar que os gafanhotes devorem o, o país Ou sobre o meu povo enviar uma praga se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar." Segundas de Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 15. Na verdade, o que Deus está dizendo dizer, é, parafraseando, é, é o seguinte. Quando eu fechar os céus, ou seja, quando eu endurecer o coração dos homens, para que não chova, não chova o quê? Para que não chova a revelação da palavra uh, de Deus, a minha palavra. Ou ordenar que gafanhotos, que representam governos, líderes e oficiais religiosos, né? líderes religiosos, devorem a terra, devorem a herança do povo, enganem o povo. Ou enviar então uma praga, aqui a praga é uma representação de impostos injustos, IVAs muito altos, entre o meu povo, e se o meu povo, que é a noiva, que é a esposa, de Cristo, Jesus, o meu filho, que é chamado por minha vontade, é chamado para minha presença, por minha vontade, se humilhar, julgar seus próprios corações, orar e buscar minha face e se afastar de seus maus caminhos, ou seja, parar de trazer o ego para o relacionamento da aliança que há entre eu e vocês. Neste caso, Deus está a dizer, se o meu povo se humilhar, o meu povo fazer um, uma introspecção, para dentro dela próprio e parar de trazer o ego, o orgulho, a mania, o rancor, o ódio para a nossa aliança de casamento, nós temos uma aliança de casamento, eu casei com o meu povo, com a igreja, então se o meu povo se arrepender e parar de trazer o ego para o relacionamento de aliança que há entre nós, então eu ouvirei do céu ou seja, eu ouvirei do coração do meu amado, eu ouvirei a, do, do teu espírito, eu ouvirei o teu clamor, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, curarei a terra do seu corpo, aquilo que te aflige no corpo, o rancor, o ódio, o medo, eu vou curar, eu vou arrancar tudo isso. Agora, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às orações oferecidas neste lugar. Qual lugar? O leito nupcial, o lugar de consumação entre o Espírito de Deus, que é Cristo, e a noiva, o santo dos santos, o lugar, o santo dos santos é dentro do nosso coração, é o lugar de consumação entre o Espírito e a noiva, nós, a igreja, eu escolhi e consagrei este lugar, este templo, este lugar é os, os seus corações, os, os corações dos meus amados, eu escolhi, para que meu nome, qual é o nome de Deus, a minha palavra, Cristo, a minha imagem, ou seja, a imagem de Deus no homem, este é o meu nome, esteja lá para sempre, a minha imagem, que é Cristo, esteja lá no coração do homem para sempre. Meus olhos e meu coração sempre estarão lá, ali, no lugar de consumação entre o Espírito e a noiva, que somos nós, que é o teu coração, que é o teu Espírito os teus pensamentos, a tua consciência a tua mente ficamos aqui hoje, meu irmão, com este devocional espero ter abençoado na graça de Deus, Deus abençoe a todos de forma grande e de forma tamanha em nome do Senhor Jesus Cristo, Shalom